E mais uma vez eu queria voltar nessa casa para falar do feminicídio. O governo do Distrito Federal não pode relativizar a violência letal contra a mulher. As mulheres do Distrito Federal estão morrendo. Da data que nós protocolamos a CPI do feminicídio, há quase um mês atrás, mais seis mulheres morreram. A situação é dramática no DF. A gente precisa dar uma resposta, ou a gente cria um pacto e uma força-tarefa em torno de um trabalho dessa casa para perseguir e enfrentar a violência contra a mulher, ou a gente vai viver esse caos trágico, onde as mulheres são vítimas de violência letal, não tem segurança nem em casa com seu companheiro que a maior parte dos casos de feminicídio são os próprios companheiros que matam as companheiras e não tem nenhuma segurança na rua porque não podem ficar sozinhas numa parada de ônibus o requerimento foi feito ele foi assinado por 21 deputados e deputadas distritais e agora o nosso desafio mínimo é instalar essa CPI uma CPI que seja independente que tenha capacidade de avaliar as políticas públicas e os serviços sem interferência do poder executivo, mas trabalhando inclusive de forma colaborativa porque ninguém pode resolver este esse problema sozinho. Se a gente compara a situação do feminicídio com os dados de 2017, nós tivemos só esse ano um aumento de 52,3%. E sabe o que, que o secretário de segurança disse? Houve alguns casos, mas a população está se conscientizando. Não, secretário, sinto muito. Não foram alguns casos de feminicídio, não. A gente já vai se igualar agora no mês de outubro a um caso de se igualar com o ano de 2018. Os movimentos feministas, os movimentos de mulheres da cidade, bem amplos, assinaram o um manifesto para essa casa tomar atitude. Essa casa podia aproveitar esse momento para dar uma resposta, mostrar sua utilidade pública para a sociedade do Distrito Federal, pautando a questão do feminicídio e da violência contra a mulher. E a gente sabe que o que mata as mulheres é o machismo, é a condição que os homens enxergam nas mulheres de objetificação dos seus corpos, da sua história. E isso precisa ser enfrentado culturalmente. Precisa ser discutido nos serviços públicos. É preciso um trabalho, um pacto e um trabalho feroz de enfrentamento ao feminicídio no DF. Fazer um apelo a essa casa hoje, em nome de vossa excelência, do presidente Rafael Prudente, dos demais parlamentares, que a gente chegue até semana que vem a um acordo e instale a CPI do feminicídio. É grave, é urgente, nós precisamos trabalhar para o povo do Distrito Federal para investigar as raízes desse problema e dar respostas objetivas à população.